Viemos ao Almodóvar conhecer um doce típico da zona, o chamado bolo chibo. É o bolo que mais se vende aí nas feirinhas que a gente leva. então as pessoas chegam à feira e perguntam: que bolo é este? Nós dizemos: é o bolo chibo. é bolo chib porquê? Porque é que é chibo? Tem alguma coisa de chibo? Não, não tem nada. Porque não lhe puseram? Nós não sabemos quem o pôs. Mas é o bolo chibo." Alguém se caga disso por alguma graça, porque aqui no, na nossa ah. zona não utiliza-se muito. Às vezes as pessoas dizem uma coisa com graça e depois fica, pega. Até podia tal, ser, que, pessoa, brincadeira dizer isso. É para olha, é um chibo Os meus bolos, é, fazemos sempre uma dúzia de ovos. A média de um bolo é uma dúzia de ovos. E então toda a tanta é. da gente faz, mas nós é sempre estes bolos gigantes. Depois vendemos à fatia. Nas firas, não, é os bolos maiores que se apresentam lá são os novos. É estão grandes. grandes. Temos um forno lá no monte, um forno na lenha muito grande. Aqui é ali de tabuleiros, já se assim mais ou menos, os tabuleiros que aqui leva. O presidente da Câmara adora este bolo. Às vezes, quando vai assim uma feira qualquer, que vai para nós já cima. não temos Diz ele assim: Não me digam que já acabaram o chibo. Já se acabou, acaba-se sempre. Uma bebidinha qualquer, por acaso, também costumamos ter licores. Pois também, pois, também a fazer mas, licores. Vezes, também faz licores caseiros, e isso para acompanhar os bolinhos, nada como um licorzinho caseiro. Um licorzinho... Faço de tuejo, faço de canela, ainda nunca tinha feito, mas fiz o ano passado e fiz, aí muito bom, de eucalipto